Na década de 1920, o ventriloquismo tornou-se um show bastante importante, que enchia os salões dos principais teatros dos Estados Unidos. Entre todos os ventrílogos daquela época, conseguiu-se destacar um que, apesar de dizer que o seu show não era o melhor, conseguiu se tornar famoso em pouco tempo. Seu nome era McCartney, cujo ato, era bastante simples, mas surpreendia a todos que o viam. Ele utilizava um boneco em todo seu ato, o Edgar, que descrevia um menino gordo entre 9 e 10 anos de idade. Um boneco com características bastante estranhas, que prendiam a atenção de todos. Suas mãos eram muito reais e sua boca bastante expressiva e diferente de um boneco de ventrílogo comum. Edgar era mais alto e seus olhos refletiam um vazio estranho e assustador. Macachi nunca deixou ninguém chegar perto de seu boneco. Muitos acreditavam que o boneco falava sem mover os lábios por causa de feitiçaria e sua fama era devido à influência demoníaca. A situação chegou a tal ponto de pais proibirem seus filhos de irem a seus shows. Em uma noite, em uma turnê por Nova York, alguém bateu na porta de Macacho. No entanto, ninguém respondeu. Preocupados com a situação, chamaram a polícia para verificar o lugar. Ao entrarem no lugar, foi encontrado o um ventrílogo morto por diversas facadas. Com o pescoço quebrado, e seus olhos arrancados e ao seu lado um baú fechado. No seu interior foi encontrado Edgar, o que causou calafrios estranhos nos policiais. Ao examinar o boneco de perto, eles perceberam que não se tratava de um boneco, e sim de um menino de verdade, ou pelo menos o seu corpo com uma máscara de látex horrível que cobria o seu pequeno rosto pálido. Nunca se soube quem matou McCartney, ou a identidade verdadeira da criança, nem como ele manteve um corpo em perfeito estado durante vários meses. Não sei se essa história é verdadeira, mas sei que existe um ventrílogo chamado Charlie McCartney, que tinha um boneco chamado Edgar Bergen. Para mim, parece um pouco impossível existir na história dois ventrílogos com nomes bastante semelhantes, que tinham bonecos com o mesmo nome. Então, cheguei à conclusão de que essa história foi baseada em Charlie McCartney e seu boneco Edgar. Após uma pesquisa mais profunda, descobri que quem está nessa foto não se trata de McCartney e seu boneco Edgar, mas sim de um alemão chamado Henry Harry Hawks e seu boneco Max, isso já é o suficiente para desvalorizar essa história, e de que essa história é apenas uma lenda. Tá, mas e essa outra foto aqui? Descobri que quem está nessa foto é um padre que foi morto, aparentemente espancado, durante um assalto na igreja, eu não me aprofundei muito na história desse padre, mas isso já é o suficiente para provar que essa história é apenas uma lenda. Então,